Esse eles vêm espera esperando poder de novo, safado. Mas ele nunca vai me passar. Eu não xinguei, safado. É Saber. É Vou matar. Todo mundo que eu treinei da última vez. Que eu virei o gato o bandido 2. Bendita, é e aí seus fake, vou matar vocês e pegar o poder de vocês, seus... ui Ah, seus fake Matei, agora vou pegar os poderes deles virar o gato burro, xingueis 2 Meu Deus Que isso, que é você? E chega um game, sem assim mesmo, que tu? Não, ai, não, mano, por que você fez isso, safado? Ai, eu acho que eu tenho que virar o um gato um Bush em ai, ai Eu consegui, eu fiquei todo bugado ah, mas eu consegui transformar Ai eu consegui matar esse si, Gamer sem semer Agora Agora sim!